Olá, meu nome é Aldo Lucion e o que eu gostaria de analisar hoje com vocês são as bases neurais do sono REM, ou também chamado sono paradoxal. É um período específico, uma fase específica do nosso sono. Esta é uma aula especial em que eu procuro focalizar nos mecanismos causais deste fenômeno complexo e não bem compreendido, que é, neste caso aqui que nós estamos analisando hoje, o sono REM. Conhecimentos prévios são importantes para a melhor compreensão do que nós vamos ver hoje. Entre eles, conhecimentos de neuroanatomia, noções de eletroencefalografia, aspectos descritivos lá da fase do sono, inclusive o sono REM é uma dessas fases, as bases neurais da vigília e também as bases neurais do sono não-REM. Sono-REM, bases neurais, principais estruturas neurais de conhecimento atual envolvidas na geração do sono-REM. Novamente, como eu já falei em outras oportunidades, aqui nós temos um corte do encéfalo, nós temos aqui o tálamo, Corpo caloso, aqui o cerebelo, o córtex cerebral aqui foi omitido, com exceção dessa porção mais basal. E aqui nós temos o tronco encefálico, né, o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, e mais aqui embaixo, nessa outra ponta, a medula espinhal, que é importante para o que nós vamos ver hoje. Bom, estruturas que parecem ser decisivas para o sono REM, para o sono paradoxal. Destaco duas. Núcleo pedúnculo pontino do tegmento. Esse núcleo do tegmento, nós já analisamos esse núcleo em outras oportunidades lá na nossa aula sobre vigília. Porque esse núcleo pedúnculo pontino, ele contém, Principalmente neurônios glutamatérgicos excitatórios que estimulam aqui o núcleo do prosencéfalo basal e também estimulam o córtex cerebral, estimulando o córtex cerebral, mantendo o alerta, mantendo a vigília da pessoa. Mas esse núcleo pedúnculo pontino está também envolvido no sono REM. Eu vou enfatizar, embora seja redundante, Importante se dar conta que durante o sono REM é uma fase do sono, a pessoa está dormindo. Mas esse núcleo pedúnculo pontino, que normalmente está ativo na vigília, ele no sono REM também está ativo. Só que, como nós também uh, já vimos, esse núcleo pedúnculo pontinho tem uma série de neurônios glutamatérgicos. Quer dizer, isso aqui é um núcleo, mas tem dezenas de milhares de neurônios aqui dentro desse núcleozinho. Alguns desses neurônios glutamatérgicos desse núcleo do tegmento aqui, excitam a esse núcleo sublátero dorsal. Esse núcleo sublátero dorsal, aqui no, no tronco encefálico, estimulam esse núcleo sublátero-dorsal que contém neurônios gabaérgicos. Então, parte dos neurônios, daqueles milhares de neurônios que há aqui nesse núcleo do tegmento, são neurônios uh, glutamatérgicos excitatórios, estimulam vias gabaérgicas inibitórias localizadas nesse núcleo sublátero-dorsal. Que por sua vez, esses neurônios gabaérgicos aqui têm uma série de efeitos. Um deles é inibir a área periaquedutal ventral. A área periaquedutal ventral é importante para a vigília. Então, esse núcleo aqui gabaérgico, esse sublátero dorsal, ele inibe a, a, a, a, a PAG, a área periaquedutal ventral. Uh, diminuindo, portanto, a excitação sobre o córtex cerebral. Isso também para enfatizar que a pessoa está dormindo, ou seja, há uma redução dessa atividade excitatória aqui. Além disso, esse sublátero dorsal envia projeções aqui para o tronco encefálico e também lá para neurônios, lá na medula espinhal, são vias inibitórias dos neurônios motores da medula espinhal. Por que, que eu destaco isso? Recapitulo o sono REM. Durante o sono REM, nós temos um relaxamento muscular ainda maior. Sempre quando, em qualquer fase do sono, como a experiência de qualquer um de nós, a gente normalmente assume uma postura de sustentação do corpo, a gente deita, né? porque há uma redução do tônus muscular durante o sono. Durante o sono REM, que é uma fase lá do sono, esse relaxamento é ainda maior. O tônus muscular diminui ainda mais e essa redução... Esse acréscimo de redução do tônus muscular é promovido por essa estrutura que inibe ainda mais os neurônios motores lá da medula espinhal, reduzindo a contração tônica do, da nossa musculatura, do nosso corpo. A, a, voltando, aqui eu, eu vou voltar agora ao o núcleo do tegmento, quer dizer, o ponto inicial, pelo menos que se conhece hoje de forma melhor estabelecida, é essa área tegmental uh, que projeta neurônios excitatórios sobre esse núcleo sublátero dorsal que contém neurônios inibitórios. Mas esse núcleo aqui do tegmento também envia, pro... o núcleo do tegmento é excitatório, né? vias as Uh, uh, glutamatérgicas que estimulam o núcleo do prosencéfalo basal. O núcleo do prosencéfalo basal é uma estrutura chave promotora da vigília. Então, esse núcleo do, do tegmento, aqui, pedúnculo pontinho lá do tegmento, ele excita o prosence, esse núcleo do prosencéfalo basal, que é um promotor da vigília. Vocês poderiam perguntar, sim, mas. Se ele excita esse promotor da vigília, a pessoa está dormindo. De fato, é isso. De fato, é. e essa excitação, essa estimulação do, desse núcleo do tegmento sobre esse núcleo do prosencéfalo basal, que estimula lá o córtex cerebral, ele não mostra aqui, mas esse núcleo do prosencéfalo basal normalmente se projeta para o córtex cerebral, explica o que, que ele explica? Ele explica a desincronização do eletroencefalograma de uma pessoa em sono REM. Qual é a característica do eletroencefalograma de uma pessoa em sono paradoxal? Ela tem um eletroencefalograma de uma pessoa acordada, ou seja, ondas de baixa amplitude, de pequena amplitude, mas a frequência é muito alta. Isso é um eletroencefalograma de uma pessoa acordada, mas ela está dormindo. Por isso que se chama sono paradoxal, porque há esse paradoxo entre o eletroencefalograma, que é de uma pessoa acordada, e o estado comportamental da pessoa, que efetivamente ela está dormindo. Então, aparentemente, essa excitação aqui dessa área tegmental ventral sobre esse núcleo do prosencefo basal é que promove essa atividade do, do, do córtex cerebral. Vocês poderiam estar perguntando, tá bem, aqui começou, nós estamos falando que o o início seria a ativação aqui do núcleo tegmental ventral, sobre o sublátero dorsal e aí a gente começa com sono. começa a, a fase de sono REM. Vocês poderiam perguntar assim, mas, qual é o passo anterior? Ou seja, quem é que atua sobre esse núcleo aqui do tegmento ventral? Quem é que assim dispara a atividade dele? Quem é que faz isso aí? Essa é uma pergunta muito importante. Não há, até o momento, uma resposta bem estabelecida para saber quem é que atua sobre esse núcleo tegmental ventral. Isso não se sabe. Existem muitos estudos, existem propostas, existem algumas evidências bastante claras, mas não existe um conhecimento estabelecido sobre quem seria, quais seriam os mecanismos que acionariam esses neurônios específicos ali no tegmento, porque não são todos os neurônios do tegmento, são alguns deles. Não se sabe exatamente qual é o passo anterior, mas existe um, um fenômeno, existe um, um fato que é bem demonstrado e que parece estar relacionado com a ativação desse núcleo pedúnculo pontino, que é o locus cerúlius e também a RAF. Mas o, a quantidade de conhecimento sobre o locus é maior. O que, que há de diferente durante o sono REM? em relação ao locus cerúleo, Isso é muito peculiar. O locus cerúleo é uma estrutura que, quando nós estamos acordados, em alerta, ele está sempre, ele tem uma atividade rítmica intrínseca própria que dispara potenciais de ação que saem aqui do locus cerúleo e se projetam lá para o córtex cerebral. É uma estrutura excitatória e tem essa atividade intrínseca. Quando a gente começa a dormir, há uma redução da atividade do locus cerúleo. Essa, dessa atividade intrínseca. Mas no sono REM, no sono paradoxal, essa atividade do locus cerúleos vai a zero. Diferente da atividade do locus cerúleos durante o sono não REM. A gente está dormindo, mas o locus cerúleos ainda tem uma certa atividade durante o sono não REM. Então, essa esse silenciamento desses neurônios noradrenérgicos aqui do locus ceruleus parece ser importante para disparar a atividade aqui do, de, dos neurônios glutamatérgicos do tegmento sobre esses neurônios gabaérgicos aqui do núcleo sublátero dorsal e, posteriormente, lá para neurônios motores da medula espinhal. Bom... Aqui é um resumo do que eu estava conversando agora. Então, no sono REM, os neurônios glutamatérgicos ali do, do tegmento, né, daquele núcleo sub, uh, do tegmento, estimulam o núcleo sublátero dorsal e promovem o sono REM. Essas duas estruturas parecem ser as promotoras do sono pelo menos de um passo da cadeia, que ainda não é da cadeia neuronal e de neurotransmissores, que ainda não é totalmente conhecida em relação ao sono REM. Mas esses passos aqui são conhecidos e são importantes. O núcleo sublátero dorsal é essencial para o sono REM, a atividade dele. Ele contém neurônios gabaérgicos, que são inibitórios, que inibem a substância cinzenta perequedutal, ventrolateral. Então, em, em situação oposta, ou seja, quando a gente está em vigília ou em, no sono não REM, esse sublátero dorsal é inibido, é inibido por neurônios gabaérgicos da substância cinzenta periaquedutal. Eu vou voltar o slide até para mostrar na figura. Ou seja, quando, aqui está o núcleo sublátero dorsal com seus neurônios gabaérgicos. Normalmente, quando a gente está acordado em alerta, vigília, ou mesmo quando a gente está em sono não- REM, esse sublátero dorsal é inibido por neurônios gabaérgicos que estão aqui na área tegmental, na, na área perdão, na área periacedutal ventral. São normalmente inibidos. Então, quando a gente está acordado ou em sono não- REM, nós temos uma inibição da inibição, ou seja, essa, essa, substância, essa área perequedotal ventral inibe aquela inibição, inibe aqueles neurônios inibitórios, freia a inibição. Então isso é o típico assim, exemplo de uma inibição da inibição. Portanto, se nós temos uma inibição da inibição, nós temos a liberação do sistema. Bom... Os neurônios colinérgicos do prosencefalo basal estão ativos, e isso é importante para a geração do eletroencefalograma de ondas de alta frequência. Ah, como em qualquer fase do sono, os neurônios orexinérgicos, lá do hipotálamo, devem ter sua atividade reduzida. E, diferentemente de outras fases, os neurônios noradrenérgicos do locus cerúleos devem silenciar para que ocorra o sono REM ou sono paradoxal. Eu gostaria de destacar um, um outro aspecto importante de conhecimento mais atual sobre o sono REM. Nós havíamos comentado em outra oportunidade que, e possivelmente vocês sabem disso, durante o Sono REM nós ah, sonhamos. Via de regra, os sonhos ocorrem durante o sono REM. Não somente durante o sono REM, em outras fases do sono também nós podemos sonhar, mas principalmente durante o sono REM. Mas existe um outro aspecto muito importante que ocorre durante o sono REM, que é a formação de memórias, a consolidação da, das memórias, parecem ocorrer durante o sono REM, parece ser um momento importante para a consolidação das memórias. E aqui eu quero descrever brevemente um, um, um trabalho, né, um experimento, aqui com camundongos. Aqui, deste lado, nós temos um camundongo normal, que tá sonho, tem lá seu, suas fases de sono REM, normalmente ele tá, está dormindo, ele tem sono não REM, sono REM e assim por diante. Esse aqui é o nosso controle. E aqui nós temos um outro camundongo em que os neurônios gabaérgicos foram inibidos. Eles foram inibidos através de uma técnica de optogenética, que é muito interessante, eu não vou me aprofundar aqui, mas é uma técnica de optogenética que é capaz de inibir especificamente esses neurônios gabaérgicos durante o sono REM, impedindo o sono REM. Ou seja, abolindo o sono REM. Ele não tem mais sono REM. Ele, só tem, ele dorme, mas só em sono não REM. Ele dorme só em sono de ondas lentas. Ele não tem mais sonos REM. Ah. Nessa situação, o que acontece? Aqui, nessa parte da figura, nós temos o registro elétrico, da atividade elétrica do hipocampo. Isso aqui não é um eletroencefalograma cortical, é o registro elétrico lá no hipocampo. Como vocês provavelmente sabem, o hipocampo é uma importante estrutura relacionada à formação de memórias. Então, normalmente, durante o sono REM, nós temos esse tipo, esse perfil de ondas aqui lá, registrados no hipocampo. São ondas de grande amplitude e baixa frequência. Se a gente inibe o sistema GABAérgico, Inibe o sistema GABAérgico. Nós temos uma, um eletro, uma, uma atividade elétrica no hipocampo alterada. São ondas de menor amplitude, de maior frequência. E nesta situação, os camundongos que tiveram esta redução, esse silenciamento dos neurônios GABAérgicos, eles têm uma dificuldade de aprender e uma redução da formação de memórias que depois são testadas lá por testes de memória adequados. Então, durante o sono REM, nós temos formação de memórias. Como conclusão de tudo que nós vimos, o sono REM ou, ou sono paradoxal envolve a redução da orexina, que é aquele neuropeptídeo lá do hipotálamo, envolve, diferentemente de outras fases do sono e também diferente da vigília, um silenciamento noradrenérgico do locus ceruleus. Isso parece ser importante. O núcleo do tegmento, ele tem neurônios basicamente glutamatérgicos. Uma subpopulação uma sub desses neurônios glutamatérgicos estimula neurônios gabaérgicos desse núcleo sublátero dorsal, que também está ali no tronco encefálico. Os neurônios motores da medula espinhal são inibidos por esse sistema central, reduzindo ainda mais o tônus muscular, que é o que ocorre durante o sono, uh, durante o sono REM. E os neurônios, isso é interessante, pa, os neurônios colinérgicos lá do basal estão ativos. Isso é importante para explicar a dessincronização do eletroencefalograma que ocorre durante o sono REM. Nós temos um eletroencefalograma de uma pessoa acordada e esses neurônios colinérgicos desse núcleo aqui são importantes para a vigília. Bom, esses são alguns conhecimentos a respeito do sono não REM, de uma área tão fascinante como o sono. Uh, muito obrigado, eu agradeço a atenção de vocês.